Sabe aquele momento em que você tem consciência de que investir é importante, abre conta numa corretora, envia recursos para lá, mas na hora de dar os seus primeiros passos, não sabe por onde começar? A boa notícia é que agora você vai poder contar com a nossa assessoria live. Toda segunda-feira, às 19 horas onde a gente vai te ensinar a montar a sua reserva de segurança e claro tirar todas as suas dúvidas. Além disso agora você terá acesso a um portfólio de investimentos exclusivo preparado pelo nosso Head de Alocação Pedro Padilha pensado especialmente no seu perfil de investidor. A carteira foi separada de acordo com os perfis conservador, moderado e arrojado e eu quero te ensinar na prática como montar o seu portfólio dentro da plataforma da Genial. O primeiro passo é transferir os seus recursos para sua conta aqui na Genial. Em seguida, acesse a área logada da plataforma, clique em INVESTIR e vá em FUNDOS. Neste campo, basta procurar pelo nome de um dos fundos mencionados na carteira sugerida, como por exemplo, o Genial Performance Multimercado. Clique em INVESTIR, coloque o valor correspondente à porcentagem sugerida dentro do montante que você possui disponível para investir Faça adesão ao termo, coloque a sua assinatura eletrônica e clique em INVESTIR. Agora, trazendo para um exemplo prático. Se você possui R$ 10 mil reais para investir e o seu perfil é conservador, de acordo com a sugestão da carteira correspondente, você deverá alocar R$ 3 mil reais no Genial Performance Multimercado, R$ 3 mil reais no Brasil Plural Crédito Corporativo e R$ 4 mil reais no Brasil Plural High Yield. E se você não recebeu essa carteira ou quer mais informações, entre em contato com a gente.